Meu cabelo tá meio bosta, eu não consigo deixar ele do jeito que eu queria, então que nós. Switch it up, switch it up now. Here we go, here we go Fantasy Fantasy Pra reality. Reality. Right você aí do outro lado que quer ter uma luminária legal, que quer iluminar seu quarto, ou ter alguma coisa só que seja enfeite, que seja maneiro, para seus amigos chegarem e falarem assim, Oh my god, que bonito esse negócio. É pra você esse vídeo, então não esquece, confere o vídeo. Eu sou a Otávio Seiji e vocês estão aqui no Leite com Biscoito. Pra você monstrinho que acabou de chegar no canal seja muito bem-vindo, caso você não conheça esse lugar que a gente faz de tudo um pouco, a gente fala de tudo um pouco e é a nossa casa. Então um aproveite se Vamos assistir o que, o que temos pra hoje, não é mesmo? Hoje eu trouxe pra vocês um tutorial de luminária que eu já queria fazer há algum tempo, porque eu tinha visto no Pinterest essa luminária de ovo de dragão e eu achei ela maravilhosa. Eu não achei o preço, mas eu imagino que ela Deve ter sido cara e eu também não estou em condições de ficar gastando muito. Então eu falei: vou construir essa luminária. Você aí do outro lado que quer ter uma luminária legal? que quer iluminar seu quarto ou tal tá alguma coisa só que seja enfeite, que seja maneiro para seus amigos chegarem e falar assim, oh my god, que bonito esse negócio é uma iluminária muito fácil, então vamos conferir o vídeo duas formas de ovo de páscoa, uma lâmpada, um suporte plástico para lâmpada cola quente, muita cola quente, tesoura e tinta spray da sua preferência eu usei cor de ouro a primeira coisa a ser feita é você recortar toda a forma do ovo de Páscoa, deixando um espacinho para você poder colar. Em seguida, na parte de baixo do ovinho de Páscoa, eu peguei a lâmpada e fiz um desenho mais ou menos do tamanho que ia precisar recortar para ela poder entrar dentro do ovo. Depois de medir, é só recortar o que foi desenhado e unir as duas partes com cola quente. Cuidado porque a cola quente pode derreter o plástico, então certifique-se de fazer isso aos pouquinhos. For each other. Agora a gente vai começar a dar o acabamento para o nosso ovo e vamos colocar bastante cola quente mesmo na parte de fora nas emendas. A intenção é aparecer mesmo a cola quente para ela ficar em relevo. Agora a gente vai utilizar a cola quente para fazer como se fossem ranhuras, criando mais texturas para deixar esse ovo ainda mais legal. I was Agora, na parte de cima, entre essas rachaduras que eu criei, eu fui colocando vários pontinhos de cola sem me preocupar com os fiozinhos que ficavam. Esses fiozinhos ainda dão uma impressão bem legal. E fui fazendo, fui fazendo, fui preenchendo, fiz isso tanto na parte de cima quanto no acabamento da parte de baixo, onde vai ficar a entrada para nossa luz. Na parte de baixo do bocal da lâmpada ficam os parafusinhos onde você emenda o fio. Para isso não dar choque em ninguém, eu decidi cortar um pedaço de papel pluma preto, um pouquinho maior que o bocal da lâmpada, para também dar um acabamento e eu decidi colar os dois. Agora chegou a hora de você pintar o seu ovo e veja só como aquele monte de cola quente que parecia que ia ficar uma coisa esquisita, começa a criar um acabamento super legal e texturizado. A lâmpada que eu comprei, ela é plástica e de LED, então ela não quebra e tem uma maior durabilidade. Por este motivo, eu vou colar o meu ovo no bocal da lâmpada. Mas se você quiser deixar ele móvel, você não precisa colar me Eu realmente espero que vocês tenham gostado Esse vídeo foi feito com muito carinho pra vocês Eu estudei várias maneiras De trazer essa luminária de modo bonito De modo legal De modo que ficasse interessante pra vocês E vocês pudessem ter aí como decoração, etc Se você do outro lado gostou, não se esquece De deixar aqui embaixo seu comentário e seu joinha Porque isso é muito importante, isso me incentiva muito É isso aí, eu amo vocês meus monstrinhos Até a próxima e falou!